E hoje nós vamos falar sobre o Wattpad, o Wattpad, é o Wattpad mesmo. O que acontece, o Wattpad é uma rede social que escritores publicam suas histórias. Tem escritores conhecidos e escritores não conhecidos. Eu uso mais o Wattpad para descobrir histórias de pessoas que ainda não publicaram livros. E assim, já li muita história boa. E hoje vocês vão saber mais ou menos como é que funciona o aplicativo. Bom, eu tô com um iPad portátil que é no celular. Opa, apagou. E aqui tem os recomendados, que é de acordo com as votações. Tem umas estrelinhas nas histórias que a gente vota. E aqui os gêneros, fantasia, romance, ficção, humor... E várias, né? Aqui são as recomendações que a gente já recebe. Aqui essa bússola é, tem, tem várias histórias, tanto em português quanto em inglês. Aqui, onde tem esses livrinhos aqui, são as minhas leituras. Então, eu tenho o Tratado dos Párias, que é muito bom. Leiam, é muito bom esse livro. O Poder Estrangeiro, que tá na Amazon já, já tá sendo vendido. E apaga o celular. Volta. Megan Michaels, que é da... G.J. A G.J. guimarães eu coloquei vá até uma entrevista dela no blog. Tem vários livros dela no, no iPad. E tem livros também que ela já lançou na Amazon. Então, gravem esse nome. Tem filhos de Abel, enfim. Aqui, The Wolf's Hell também, tem, tem vários livros. E tem o um livro também, Rainha por Acaso, que é da Mary, que ela é clubista do Clube do Livro Maranhão e a história também tá muito bacana. Bom, essas são as minhas leituras atuais. Quando a gente marca aqui nesse lápis, é para começar a criar sua própria história. Eu ainda não tenho, Tô terminando, viu? Aqui nas mensagens, aqui no ícone de mensagens, são todas as notificações que a gente recebe, tanto de comentários, quando a gente publica alguma coisa na história, dizendo que gostou e o autor responde, quando o autor também manda mensagem para todos os seguidores. Aqui, no último, é o meu perfil. Dá para colocar nome, uma descrição pequena e uma lista de leitura conversas aqui, as conversas que eu tenho, as pessoas mandam mensagem, atividades, o que eu favoritei, ó, votei aqui, ó, o que eu comentei. Então, para você que quer ler e não tem problema em ler no celular, o Wattpad é uma boa plataforma. Se você quiser ler no computador, é tranquilo também, mas eu prefiro ler no celular. Muito prático, fácil, rápido. E assim, caso vocês queiram, depois eu volto com um vídeo, com uma publicação no blog, com os melhores autores do Pet. Tchau!